Olá, tudo bem? Como é que você consegue se diferenciar e ganhar um pedido hoje? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda É preciso ter alguma vantagem competitiva. E produtos e serviços estão cada vez mais parecidos. Na verdade, difícil a gente distinguir uma coisa da outra. A diferença tecnológica ela dura tão pouco tempo hoje você vê que um fabricante lança uma coisa, o outro lança outra, logo em seguida, cada vez mais parecido, tudo mais copiado, tudo mais igual, dificilmente algo inovador. Você vê o iPhone, foi um telefone inovador, conquistou muito mercado. Hoje em dia ele tem pouca diferença, e olha, eu sou usuário Apple, pouca diferença do Samsung e de outros que estão aparecendo. As novidades deixaram de existir, o que existem hoje são melhorias mas nem sempre melhoria o suficiente para fazer alguém mudar de marca para o seu cliente mudar de um concorrente para você. Mas o que dá uma vantagem competitiva? Primeiro, a especialização. Cada vez os clientes querem pessoas, vendedores, empresas mais especializados e mais centrados, mais focados naquilo que eles querem. Por exemplo, eu estava outro dia aí buscando umas peças... Os acessórios, na verdade, para um drone. Não adianta eu buscar em lojas genéricas. Não vou encontrar, nem nos Estados Unidos. São lojas muito específicas que vendem acessórios para drone e mais especificamente ainda para a marca do drone que eu quero. E se for um lançamento aquele acessório, a mais específica e mais cara vai ser aquela loja. Então, mas ela tem um público. Ela é específica, atende a um nicho de mercado. Então, se você não atender a um nicho de mercado, você vai concorrer com muita gente. Vamos dar um exemplo em lojas de roupa, por exemplo. C&A, Renner, Riachuelo, todas elas brigam por preço, porque a linha de produto é muito similar, é muito parecida. É diferente de uma boutique que tem meia dúzia de peças exclusivas, talvez importadas, enfim, mais refinadas, você não vai encontrar ninguém numa festa usando a mesma roupa que você. Isso tem um preço, isso tem um valor para quem pode e para quem sabe diferenciar. Então, ter um nicho de mercado, ter uma especialização é importante. Ter rapidez nas respostas é muito importante. Ter atendimento integral na empresa para aquele cliente é muito importante, nem sempre ele consegue falar somente com você. Então todos devem ter acesso a uma ficha, pelo menos básica, do cliente para saber quem é quem e tratá-lo com todo respeito, com todo carinho que ele merece. O importante é criar um diferencial, divulgar esse diferencial e trabalhar em cima disso. Caso contrário, você vai cair na vala dos genéricos, e aí só tem uma coisa que vai diferenciar, você sabe o que é, né? Infelizmente, é o menor preço, tá bom? Não falei do mais importante, o diferencial é sempre você. Já que tudo é igual, não existe um outro você, você faz a diferença com o seu conhecimento, com o seu atendimento, com a sua dedicação, principalmente com o seu profissionalismo. Não existe mais lugar para amadores em vendas. Você precisa saber influenciar, estar muito bem informado, isso é fundamental poder influenciar esse cliente, poder ajudar esse cliente. Aí sim, existe uma vantagem competitiva e com certeza a grande maioria dos pedidos vai vir para suas mãos, tá bom? Grande abraço, bons negócios, não deixe de visitar dicasdomárcio.site. Só novidades e dicas novas para você diariamente. Se você está assistindo aqui no LinkedIn, no YouTube, no iTunes, entra, dê um like, compartilhe, comente, fale qual é a sua opinião e passa qualquer tipo de pergunta que queira para a gente. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.